Bom, pegue o seu leque, <risos> se for o seu caso Quando eu tava com 36, eu fui passar o fim de ano na casa da minha mãe E depois do almoço, passava uns 10 minutos e eu começava a suar Tchum, ficava tudo molhado Aí eu tirei onda, tava com a minha mãe e com as minhas irmãs eu Falei, devo estar na vera pausa, hu <risos> hu. Calores e outros sintomas ligados à menopausa antes dos 40 anos de idade é impensável para muitas mulheres. Tanto que, a princípio, a gente nunca considera essa possibilidade. Quer dizer, a gente e muitos médicos. Eu fui no ginecologista, falei pra ele que eu tava achando estranho, brinquei falei, eu acho que eu tô na menopausa. Ele deu risada, falou, Magenas. Imaginas. Mas o que é menopausa precoce? E você já ouviu falar de insuficiência ovariana? E por que, que é tão difícil falar desse assunto? Meu nome é Joana Soares e hoje eu vou falar sobre o que significa quando a mulher para de menstruar antes dos 40 anos. Ó, oh, mas primeiro tu se inscreve no canal, dá o teu like nesse vídeo, porque isso faz com que ele chegue pra mais gente. Imagina tu tá trabalhando e do nada começa a sentir muito calor. Algo surreal que te faz suar horrores. E até molhar a roupa. O calorão existe e é desesperador. Essas ondas de calor são conhecidas como fogacho. Uma sensação muito característica do climatério, que é uma fase da transição do período fértil para a menopausa. O esperado é que a mulher entre na menopausa depois dos 45 anos. Só que nem sempre o que é esperado acontece, né? Fui fazer os exames ginecologista e fui fazer ultrassom intravaginal, aquele né, que coloca dentro pra olhar, e a moça, a técnica de ultrassom, falou assim, imagina, você é muito jovem, impossível, deve ser alguma coisinha que você tem, vamos olhar aqui, mas certamente não é menopausa. Aí ela colocou lá o negócio, começou a observar lá, ih, tá todo murchinho, você não menstrua mais não, e não é que é, menina! E aí eu fiz todos os exames básicos ginecológicos e mais o um exame hormonal. E aí veio no exame que, sim, eu estava em menopausa precoce, bem precoce, porque eu comecei a apresentar os sintomas com 34, mas o diagnóstico veio às 36. O que Shaylee e Manuela passaram é muito parecido com a menopausa. E é chamada por muita gente de menopausa precoce, porque aconteceu antes dos 45 anos. Mas, para a medicina, isso tem outro nome insuficiência ovariana. Bugou aí? Pois é, vamos lembrar que quem tem útero já nasce com a quantidade exata de óvulos. E ao longo da vida adulta, essa reserva vai diminuindo. Naturalmente, fisiologicamente, perto ao redor dos 40 anos, essa mulher já perdeu mais de 80% da sua reserva ovariana. Após os 40 anos, nós vamos ter aí 10, 15% daquela reserva ovariana que nós nascemos. É importante a gente entender que o útero, que é da onde nós sangramos, né, ele, ele dá somente um sinal de que os ovários, de alguma maneira já não estão mais produzindo a mesma quantidade de hormônio que produziram outrora. Dentre eles, o mais conhecido é o estrogênio. Tudo isso, se ocorrer antes dos 40 anos, então nós chamamos de insuficiência ovariana. A medicina separa por idade o que é menopausa precoce e o que é insuficiência ovariana. A menopausa precoce só ocorre dos 40 aos 45 anos de idade. E a menopausa acontece naturalmente, pode ser antecipada por conta do estilo de vida ou por uma causa hereditária. Já a insuficiência ovariana não é natural, ela quebra o percurso normal da perda dos óvulos. E essa quebra pode ocorrer por diferentes razões, como doenças autoimunes, doenças na tireoide, ou em mulheres que passaram por radioterapia e quimioterapias. Além dos sintomas, há uma outra coisa em comum entre a menopausa precoce e a insuficiência ovariana, o tabu. Falar do corpo feminino ainda traz muito receio e censura. E quando a gente vai falar desse corpo que está deixando de lado a capacidade de ovular e de engravidar, a coisa fica bem pior. Mas eu não queria ter filhos e as pessoas sempre já se assustavam por isso. Aí, agora, essas perguntas você vai ter filho? Eu falo, não. Por quê? Eu falo, porque eu estou na menopausa. Em relação à idade, eu acho que as pessoas nem, nem, nem falam muito. As pessoas perguntam, nossa, que cedo, né? Mas e os filhos? De uma maneira geral, essa mulher com certeza terá uma maior dificuldade para engravidar, né? E, e provavelmente precisará de um tratamento específico e, às vezes, até inseminação artificial, né? É, óvulo doador. O apagamento dessa fase do corpo da mulher anda de mãos dadas com a desinformação e prejudica as mulheres que estão passando por isso. Porque, vamos combinar, não é fácil perceber que teu corpo está mudando e não saber exatamente o que está acontecendo, não ter com quem conversar ou esclarecer dúvidas sobre isso. Teve uma época que eu tava tomando nove medicamentos por dia tentando me achar, tipo, um troço assim difícil, porque desregulou tudo ao mesmo tempo. Então eu não tive uma peleja, uma peleja de tipo, meu Deus, eu quero que isso acabe. Parecia que eu tinha que escolher entre o desconforto é, do, dos calores ou é, o desconforto de uma medicação como a progesterona quando me dava muita dor de cabeça, por exemplo. Viver esse período pode trazer muita angústia, tristeza e irritabilidade é que a falta de estrogênio também pode causar alterações de humor. É uma loucura o teu hormônio ficar bagunçando. A gente fica doida mesmo, é igual, é igual tipo, ter TPM. Hoje eu sinto o meu ciclo, mesmo sem menstruar, mais do que antes. Eu não sei nem explicar, mas é, tipo, é TPM, é uma questão hormonal, certo? Eu também tenho questões hormonais, então às vezes muito irritada, com muita vontade de chorar. Quem entrou na menopausa de forma natural tem que avaliar com o médico se precisa ou não de reposição hormonal. Há casos em que ela não é necessária. Já as mulheres com menos de 40 anos precisam repor os hormônios do ovário, até para evitar o aparecimento de doenças cardíacas ou osteoporose. Muita gente acha que a menopausa é simplesmente não menstruar mais, e não é. Tem uma série de coisas que acarretam aí junto né, nisso. Então tem os sintomas, tem a sua qualidade de vida. É, Faça exercício físico que dá uma diferença enorme na qualidade de vida. Você tem que pensar na sua qualidade de vida a partir de agora, porque a sua qualidade de vida ela decai muito nessa menopausa. Então tem que pensar sempre em manter a sua qualidade de física, tentando manter, a, fazer uma atividade, fazer algum hobby que você gosta, porque o psicológico mexe bastante também. E sempre tentar procurar o máximo possível de informação médica para que você seja bem amparada nesse momento. Informação e acolhimento são fundamentais para que mulheres entendam o que se passa com seus corpos e saibam lidar com isso sem sofrimento. E é por isso que a gente está aqui. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e, se gostou, compartilha ele com toda a tua rede. Ah, e se puder, apoie as minas. A gente conta com a tua ajuda para fazer jornalismo independente e feminista. Um cheiro e até a próxima!